Aé, ah, parceiro! Nosso dia de glória finalmente chegou. Vamos incubar e virar frango finalmente. Cala a boca, mané! Temos sorte de sermos ovos. Um dia vamos chocar e seremos galos imponentes. Somos os responsáveis por gerarmos a vida e a cadeia alimentar ao mesmo tempo. Que orgulho de nós mesmos! Dai me paciência. Não vejo a hora de estendermos nossas asas cheias de penas e ciscar até não conseguirmos mais respirar de tanta emoção. Galo ou galinha, tanto faz, seremos criaturas magníficas. Ser ovo é tudo de bom mesmo. Será que dá pra você parar? Ó oh, droga. E você foi escolhido para chocar. Que emoção. Vai virar pinto, vai virar pinto, vai virar pinto, vai virar pinto. Cala a porcaria da sua boca, droga. Ué, por que você está tão estressado? Cara, não somos ovos. Vixe.